Engenharia mecânica sempre foi algo que eu gostei desde pequeno, uh, sempre fui, gostei bastante de física, sempre gostei bastante de cálculo e a parte de mecânica mesmo, até robótica, foi algo que me interessou bastante. O então, um engenheiro mecânico ele faz a interface entre o engenheiro de produto, que é quem desenvolve, e o engenheiro de produção, que é quem vai efetivamente uh, trabalhar com a, a produção daquele projeto que foi desenvolvido pelo engenheiro de produto. Dentro da Engenharia Mecânica, tem algumas áreas que o engenheiro pode atuar. A primeira delas é em máquinas, máquinas e equipamentos, ou seja, projeto de máquinas e equipamentos. Outra grande área que o aluno pode trabalhar é na área de processos. Além disso, é, são, tem duas áreas que estão em crescimento, que é a área automotiva e a área aeronáutica, que o aluno pode buscar esta, aperfei esse aperfeiçoamento posterior. Cursar Engenharia Mecânica no FCG tem sido muito bom. O pessoal que está aqui, todos nós que estamos aqui, somos para estudar mesmo, né? é um curso bem exigente. E uma coisa legal do curso é justamente isso. Quem está aqui, quem veio para o curso, quem entrou no curso, está aqui justamente para isso, para se esforçar, para estudar. Música